Não singe this song, cause I don't have a life. Some they'll have a life when I am not a nerd. Like you said, my friend, before school you cannot even see some they'll prove it. Vocês vão precisar entrar no grupo do Discord do jogo pra tanto baixar ele quanto conseguir a chave que você vai precisar pra logar. Vou entrar aqui vocês podem entrar tanto pelo aplicativo do Discord quanto pelo navegador navegador vocês vão vir aqui adicionar server só colar o link pronto mas eu vou entrar pelo aplicativo No grupo, vocês vão ver o canal de regras e o canal de verificação. Em verificação, aqui, linkando tanto para regras quanto para avisos. No canal de avisos, vocês vão receber os avisos sobre atualizações. Aqui as regras. Depois de vocês terminarem de leituras as regras, venham aqui. E clique em para liberar os outros canais. O editador do jogo vai enviar aqui o, as suas informações de login. Tanto a key como o seu username. Vou copiar aqui agora. Então agora para baixar o jogo. Volta no canal. Informação. Vocês vão ver a página de download aqui. E é nessa página que vocês vão... Encontrar o download do jogo A versão mais atualizada para download Baixa o jogo, distribuição para Windows, Linux Também tinha para Mac Não sei se vocês vão lançar ainda Abre a pasta, descompacta, pode descompactar com um aplicativo grátis, o 7-Zip, ou com o próprio o próprio Windows, descompactar agora, para descompactar, abre a pasta, Procure o Executável. É com esse Executável que vocês vão abrir o jogo. Eu vou botar um atalho na área de trabalho. Abre. Meu jogo está em português. A tradução em português ainda não está disponível. Estou trabalhando nela. Se vocês quiserem o link. Não sei. Vou pedir no comentário aí. Talvez eu mande. Aqui para habilitar no D do jogo. Ele vem normalmente habilitado. E a seed essa CID, eu vou deixar o link em inglês, como usar na descrição. Boto username. Coloquei. Okay. E pronto. Nerds.